Bem-vindos, guerreiros, ao -Shin Cast Edição 5, com meu, ou Action 5, com o meu amigo Katsuya. Ele, esse lindo que está agora gravando no Tico Teco aí, informações de DC e Marvel, né, Katsuya? Tudo bem contigo? Opa, é isso aí mesmo, eu tô gravando agora no Tico, é, é, coisas sobre, só não, sobre Marvel e DC que no... Chat, né E filmes e séries Então é uma página bem legal Se quem quiser me seguir É só colocar Kakutsuya Harada Não tem segredo Então vamos às informações aí eu acho, eu acho que a mais esperada A mais esperada No caso hoje Que a gente tava Mais ansioso aí É a estreia de Zen Kikai em Zenkaiger ou traduzido para poderosas máquinas em Kaiger. Um Sentai aí que praticamente ele é o comemorativo, né? Usando um pouquinho ter... usando o esquema que foi o Decade, né? De mundos paralelos, mas com seu próprio estilo de de poder também né que eles usam as engrenagens e tivemos três episódios o que que você eu achou? gostei eu a série tem ela tá com um início bem professor né ela não está exatamente no nível Kaiser. eu ainda prefiro em questão de estrutura de roteiro e aquela questão do arrepio mas em Kaiser ele tá conseguindo surpreender muito ainda mais por causa que todo mundo tava com o olho com o nariz meio torto por causa da questão de ser praticamente Todos os Rangers Mechas, até apenas um humano. Essa foi uma preocupação bem é importante, eu acho que é. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa, eu acho que essa preocupação, pelo menos para mim, foi, foi embora. Eu já não estou mais tão preocupado com as coreografias e com a luta. Minha maior preocupação agora é com a história, porque para mim a história ainda não começou. A, a história só vai começar depois que todos os membros já estiverem introduzidos. Depois que a gente passar por esse momento de introdução. E eu acredito que vai ser o momento Que eu vou poder bater o martelo Se essa temporada tá boa ou não Eu particularmente, eu, eu acho um tanto fraco A questão de fazer sempre Comédia, não, não, na luta Espero que com sérias Mas eu simplesmente tô amando as lutas de mecha Com certeza é o ponto alto Principal da série, não tem como você não amar Eu quero comprar esses E você, é, o que é... você tá achando? Mano, eu tô adorando O... Acredito eu, eu que durando. esse spin-off, né, que tem o Senkai Red, eu, eu, particularmente, eu tô bem animado, quero saber em que momento que se encaixa na cronologia, né, e vai ser bem interessante de explorar esse negócio do Zenpais a não ser o Red, né, que apareceu o Zenkai Red, que tem toda aquela questão que geralmente o líder é o vermelho, então, até, até uma brincadeira, né, o próprio Akashis fala, ô, oh, Anatawa Akajanai, alguma coisa assim. Você não é ver... Mas aí tem uma coisa, aí quebra toda uma coisa, porque pra quem não conhece Jaka, o, o líder é o branco, é o Big One, e ele não é vermelho. <risos> Mas tranquilo, eu acho que... É... Mas é um estranhamento, né? mesmo o Big One sendo o líder do... dos Jaka, ele foi o líder do segundo Sentai, então estamos há praticamente 42 anos com o um líder sendo uh, ou pelo menos o protagonista sendo o vermelho né? a gente não tem, por causa que se for para colocar em liderança em Gek Ranger por exemplo, a Gek Yellow que era líder, no, em Mega Ranger eu acho que era implícito que o Mega Black que era o líder, sendo assim não dá para dizer que é por causa da liderança, mas eu acho que, o, que seria o protagonista da série em si, da temporada eu acho que é pra brincar, né, com esse negócio de cor Que só o vermelho ah, é, é o líder Aí fazer, acho que Uma paródia com a própria com a própria franquia, né Exatamente Com esse negócio de vermelho e tudo Assim, a série vem me agradando positivamente Eu tô gostando Gostei bastante do CG, né A referência que eles estão usando também de, de poderes, tudo O lado é, De alívio cômico Deles é muito bom Mano, o Jurã, o Gaon, na hora que ele chega, ah, você quer? Tá, vou ajudar aí, pá, já mete o tiro enquanto o vilão tá falando, cara. Eu achei muito, muito bem sacado. Não, não, é assim, ó, você tem que se transformar. Aí chega o... Aí chega quando tá se transformando, o Juran começa a dançar ali, velho. O Jurã me chamou muita atenção. Tá muito bom, tá eu acho aí. que é uma... Pra mim tem aquela... tem Ele tem muita vibe do velho que quer pagar de jovem. Pra mim o Jurão é totalmente isso, sabe? Só pelo jeito dele. Ainda mais depois desse episódio 3, em que a gente descobre que a, que a Margem, ela era a vida do Jurão quando ela ainda era criança. E o Jurão já era. Então pra mim, ele, ele é o tiozão do time, sabe? Aquele paizão também. Então, aí eu... foi muito... Mano, foi muito bem legal É bem feito o negócio, cara Muito bem feito E eu acho que tá pra vir aí Um momento promissor aí da série Tá vendendo o brinquedo a rodo que, que já tá sabendo, né Tá se vendendo muito Aquele transformador também é muito legal Vicei na, na frase deles E eu acho que é um novo, Vai trazer um novo padrão Pra Super Sentai tá, tirando, tá sendo uma mudança bem legal Também É... E antes gente esperar, né? Saber, a gente tá com um caminhamento muito bom também, né? Saber, nesse. desde que começou esse arco, desde que acabou, né? O primeiro arco, pra mim Saber já entrando no top.. no top 5 de temporada de Rider, porque essa história tá sendo bem amarrada. Assim, o que tava de ponta solta e o que tava de esquisitice na série no começo. Assim. Parece que chegaram com pro, o roteirista era assim, olha, eu quero que isso, isso aconteça. Ele considerou que isso tudo era uma merda, colocou toda a merda em um arco só, e disse assim, não, agora daqui pra frente é do jeito que eu quero. Porque a qualidade da história, ela tá muito boa. Se você conseguiu resistir ao primeiro arco, eu acho que esse segundo vale totalmente a pena. Ela Nossa. tá sendo cheia de mistérios, né? Tá tudo, todas as coisas estão bem justificadas, não né? são... Formas extremamente aleatórias Que nem o que estava acontecendo no começo Então agora tá muito mais interessante nice. E pior que é, a gente vê assim Até o Hintaro tá apareceu mais, né? Aham, uhum, é Essa bela, né? Sabe? Ela mostrou ser um, -se um bom personagem também Daqueles chatos, mas um bom personagem Sim, a própria atriz já disse que ela e gosta própria... E ela gosta de Kamen Rider, né? Ela sempre gostou de Kamen Rider Uh, e Saber a gente trou trouxe aí veio o, o cara que era o Chicken Gold é um cara que tra tá trabalhando muito bem, eu não, nunca imaginei ele como vilão, como, como o mundo prega peças e eu acho que a gente vai ter uma reta final muito boa, o Tassel que eu achei que ia assim, ser um personagem descartável, tá se mostrando muito útil um, um dos mais importantes na série, eu fico até assustado com isso e a gente tá para chegar na reta final, né? A gente já tá no meio do Saber, né? Sim, a gente já, já lançou o episódio 25. Eu acho que a série ela vai ser dividida em três arcos. A gente ainda vai manter esse arco dele da Sword of Logos até mais ou menos pro episódio 30, 34. E depois daqui para frente a, a finaleira para o que, que vai acontecer. E assim, eu tô muito animado. Quero, eu quero mais e mais revelações. A, a, a, o plot twist do Sword of Locus pra mim me pegou muito de surpresa Porque eu pensei que seria uma agência boazinha do começo ao fim E no final acabou não sendo Isso é o isso, real, me pegou muito de surpresa E tá muito bacana Toda Aquela questão do Tassel, o Tassel pra mim no começo ele era totalmente inútil E como você disse, ele tá sendo um dos personagens mais importantes Pra mim, ele se tornou um personagem favorito depois de toda a revelação, né? Que ele é um dos cinco é, espadachins originais e tudo mais. Do mundo das maravilhas. Eu achei isso incrível. E ele tem aquela cara de bobão, mas. ele esconde alguma coisa, cara. Ele deve lutar muito, ele tá certo. Ele deve virar um Kamen Rider também. Eu quero ver ele virando um Kamen Rider. Possivelmente. ele com certeza sabe de muitas coisas, né? Porque ele tem o poder da onisciência. Ele consegue ver tudo o que acontece. É, a gente tem aí o. A parte comemorativa, né, de Kamen Rider, né, que trouxe, antes desse, depois do podcast anterior, a gente teve Blade Ibik, da Era Heisei, né, Sky Rider e Stronger, dois episódios de cada, para mim Ibik é uma das mais séries brilhantes de Kamen Rider, muita gente não gosta, mas eu amo Ibik, acho uma série muito bem feita, só o Shirakura que ferrou o restante, mas... Ela continua sendo perfeita pra mim Hibik pra mim ele tem uma boa qualidade Até eu acho que até o episódio 30 Depois do episódio 30 as coisas decaem Esse negócio aí do Assumo Não ter se tornado Hibik no final da série Pra mim foi o maior tiro no pé que existe Porque, tá, porque todo indicava Que o Assumo seria né, o, o aprendiz e o herdeiro do Hibik Que não aconteceu Infelizmente eu não gostei disso é sou meio suspeito pra falar se... Eu até curti esse lado dele não virar o, o Ibique, né? É que ele se achou ali na série e tudo, né? Ele foi uma... um cara que se achou, ele tinha muito propósito também. E ele foi aprender, e ele amadureceu bastante também. Uh, qual so... qual suspeita suspeito aí pra... pra entrar de Kamen Rider? Como assim? Pro... Desse... O próximo final de semana. Gente, a gente... esse podcast está sendo feito... Dia 24 do 3. Quais são então, as minhas teorias para a próxima semana? É, do sexta-feira agora. Qual o caminho? qual do, os dois que eles vão lançar agora? Eu acho que eles possivelmente vão acabar lançando o Cabo 31 né? Quando, se eles já lançaram Blade e Ribic, ou mais eu esperar o Cabo do -O. Acho que eles vão segurar um pouco o Black ainda. Porque o Black. Eu acho que eles podem acabar segurando um pouquinho mais o Black o Black lançar junto mais ou menos com o W Então, eu acho que eles vão lançar o Era Show, o X e o Faz, né? Focam eles, né? para completar o antes do Kabuto, né? Mas pode ser uma boa teoria também E vamos entrar numa outra coisa, né? É... Muita gente tá fazendo muito barulho aí com a, Sato... a Chato Company, né? Como a gente pode falar porque ela retirou todos os seus tokusatsu, né? Inclusive, o cam exceto o Kamen e e Garo, né? Até o Black, que estava legendado, saiu. E não teve nenhuma resposta, né? Sobre isso. Não foi falado nada, o motivo, o porquê. Ju Muitos julgam seus direitos conexos. Que eu, tinha eu e o Jardel já tínhamos cantado essa bola há muito tempo, né? Sobre... Essa perspectiva de direitos conexos Que a Sato deveria fazer uma coisa mais organizada E ela nunca aprende essa parte, né? Parece que é sempre a mesma tecla, a mesma tecla, a mesma tecla E é complicado Porque isso denigre muito a imagem do Toku Sato, né? Denigre muito a imagem do Toku Fã. O que você me fala sobre isso, Katsuya? Eu, sinceramente <risos> eu, eu, pelo menos eu, já, já esperava Na verdade, eu achei até que estava demorando porque vamos ser sinceros, né? status no Brasil não funfa. Eu tenho, <risos> para mim, se a gente se teve mais do que mil espectadores na Chica Murder, Black e na Prime, eu vou dizer que eu já acho muito. Porque não tem muitas pessoas assim que consomem, né? status em questão, porque as pessoas só conhecem o mundo dos Power Rangers. Quem vai conhecer ou o Super Sentai é o que mais raiz. Então, assim. Eu acredito que estava demorando. Com certeza não teve o retorno que eles esperavam. Isso era óbvio. Tokusatsu não traz tanto retorno. Tanto Eu acho que o próprio, a própria mídia do Tokusatsu não traz tanto retorno lá no Japão. O que vende mesmo são brinquedos. Se eles conseguissem trazer os produtos licenciados de, de Kamen Rider para cá enquanto eles lançam a série, eu acho que eles teriam muito mais lucro. Mas coisa que isso nunca vai acontecer, né, mas Então. É, mas a questão aí do disso aí do público, eu vou refutar um pouco porque tem público, até porque também tá super em alta. Tanto é que vai vir pra loading e pelas informações que eu tive de, um, de uma fonte amigo minha. Uma fonte amigo minha é legal, hein? É, em abril, provavelmente, era para ser em março, mas deu esse negócio da pandemia, né? Então provavelmente vai tipo, é estrear em abril aí, que tá fazendo muito barulho e tem mais 10 para ser anunciado. Não sabemos o que aconteceu. É... Essa parte aí de Tokusatsu da Sato, o problema é que a Sato ela só focou aí na nostalgia, né? Só focou na nostalgia. E o único que ela trouxe de novo aí foi o Zio e o Zio não foi o pedido pela galera, né? Não, definitivamente. Aí teve os problemas. Aí teve os problemas com a legenda, porque ele foi legenda mal feita. Aí teve o problema da legenda do Garo também, roubo de fandub. Então ela vem de várias polêmicas e vem dos direitos conexos, o negócio da que foi pra Band, Já aconteceu isso. Acho que a Sato Company praticamente mais se afunda nessa parte, ela não, não se coloca à disposição. O Flashman tá passando lá piratão na, na Rede Brasil e eles não tentam, e eles não, não dão bloco lá, né? Não dão uma chamada nos caras. Então, sabe, é difícil a gente ver assim o, como o conteúdo eles poderiam ter trazido algo novo. Podia pegar conteúdo da Takayatomi, da Torro, mas complicado. Para uma empresa que se chama Tokusato, tá complicado, viu? Exatamente. É uma falta de respeito total. E continuando nessa, nessa pegada aí, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a New Act né? Isso a gente. Eu e o Jardel comentamos lá na Brasil tem Tokusatsu sobre. que ela levou uma chamada aí da Toei, né? Recebeu um negócio da Toei sobre direitos autorais. Mas era uma bola que a gente tava cantando, né? Sobre sub E muita gente não curtiu tudo. Aí é, respeito, a opinião de todo mundo. Mas a nossa é que logo, logo, os fansub estão. Deixarão de existir, vai ser. Porque. Ou serão mais hardcore de se encontrar as coisas, vai ser mais difícil de se caçar as coisas. E, de, e a, a, a News Act, ela mostrou um pouco de arrogância, né? Meio que deixando falando que ela é a única que Que o pessoal procura o conteúdo, tudo, porque ela cresceu, tudo, mas ela esqueceu dos outros que estão underground, né? O é, mas uh, eu acho que, pelo que eu vi na postagem, ele não, ele não quis referenciar essencialmente dizendo que ele era o único, ele quis, quis referência que ele era um dos principais, na verdade, o principal, e isso é um fato, né, todos nós sabemos que a New Act, ela é uma referência para isso, eu ainda consumo algumas outras consultas mais, né, mais underground, mas quando eu penso, que a primeira coisa que eu fiz na cabeça é... A News Act, por exemplo, tem a TalkShare Mas a TalkShare demora muito pra trazer Algumas legendas Então, assim Sim, mas eu acredito que Eu acredito que a News Act, ela vai sim Achar um novo modelo de, de Fazer os, os negócios eu, eu não acredito que os fansubs vão acabar Na verdade, eu acredito Que temos uma grande chance de ter um aumento Dos fansubs Porque, assim, acessa a pirateria E tudo mais vai ficando cada vez mais fácil Mesmo a Toei Dando essa chamada para eles... Eles vão achar um outro meio... Telegram, algum outro servidor secundário... Então, assim... Eu acho que eles não vão fechar... Eu acho que eles vão, sim, achar uma maneira... Vão achar uma solução para isso... E... E vai, e vai dar bom... Mas... Eu, eu, eu acredito que se de repente fechar... Infelizmente não vai ter mais... É, o Tokusatsu brasileiro... Vai cair muito, né? Porque o TokShare é pelo menos um... Fazer um mês de distância de um episódio para outro eles, Óbvio que eles lançam um combo, né? De três ou quatro episódios Mas assim, é tempo que um espera muito grande Ou a Cone, ela Entra em Em Underground também, né? Entra pro Telegram e Ela pode fazer isso também, né? É O problema é que é o seguinte Ela tava sendo uma das primeiras De buscas A Toei viu isso Não gostou e, tipo, deu uma chamada, né? E praticamente eles vão ficar mais em cima de fansub ah. o, o caso, tipo, vai ser difícil procurar mais pra frente as coisas Que nem a gente teve o, os filmes ruins que foram baixados e o pessoal levou 3 mil reais assim, né? É, eu tenho uma amiga minha que ela uma recebeu lata, uma né? chamada né, do Hellboy Mas na verdade, essa questão, muitas pessoas é, prepararam advogados e não precisaram pagar esse valor, porque meio que é uma invasão à privacidade Porque eles pegavam o um IP Pegavam o um endereço, pegavam tudo A minha amiga, pelo menos foi isso que ela me disse Ela não precisou pagar multa de 500 reais Mas era um, foi um susto Isso realmente é um susto para muitas pessoas Eu levaria um susto muito grande Então a gente tem que começar A olhar mais isso daí E apoiar mais o Tokusatsu né? Lembrando que A gente vai sair um pouquinho Dessa parte aí do da New Act, né? E a gente vai falar a... como eles foram cobrados pela Toei tudo, pra fechar aí com a chave de ouro o Kamen Rider a gente tem a divulgação aí na Telaça, na telaça né? e no canal da Toei que vão sair os, os filmes de todos os Kamen Riders da Era Showa, né? São todos os filmes que vão ser lançados lá e remasterizados em 4K quem sabe não sair aí no é logo logo no, no canal Da Toei, né? Como comemoração hum. Mas é uma coisa Muito boa, né? Sim, eu acho que É muito bom, ainda mais pra quem que não saber. consegue Consumir os conteúdos Originais, eu particularmente não consigo Consumir os, os conteúdos originais Só consigo na remasterização Blu-ray Porque pra mim a resolução é muito Ruim, a remasterização Ajuda muito, é uma diferença muito gritante Não machuca tanto os olhos <risos> É... E acho que vai, vai ser uma coisa muito boa. E eu gostaria que eles pegassem todos os filmes do da era rei sei também e remasterizassem. Nossa, sim, eu adoraria também se isso acontecesse. O filme do e tudo mais, principalmente algum do Denon. Só falta um filme da era rei sei para ter... Do Denon só falta é, o ver o filme The Cage do The Cage, a só. A revolução é horrível que eu é, eu tenho que ver esse filme do Decade Ainda não cheguei a ver ele com Decade uh, Vamos pular aí pra Ultra, galera Vamos, vamos aí pra Ultraman é, Ultraman, ele deu aí uma... Além de ser... Que será exibido aí na... Na Lojin A gente vai ter exibição Já tem 10, Ultraman, é... 10 episódios selecionados de vários Ultras, né? Que a Tsuburai vai liberar pro povo aí Referente a A parte do Covid, né Episódios semelhantes De é, Do povo se unindo é, União Sempre com essa proposta, né Além de o que a gente tem De HQ, de Ultraman A gente tem segunda temporada De Ultraman do mangá para ir para Netflix A gente tem o mangá que tá parado a gente tem Gridman e Dinason pra vir. Então a Discord tá vindo com um caminhão de coisa, né? E, e tá retransmitindo Ultraman Zet, fora que já anunciou que, é, o reinado, né? Que eu, foi que deixou. O. Ultimate. Conspira, é, a última conspiração, né? Absoluto. Ó, conspiração absoluta. Desculpe. E tem Ultraman Trigger pra vir, né? Outraman Outraman tem muita coisa pra vir, né? Outraman, como sempre, se destacando em questão de novidades e renovação, né? mim sempre, sempre, sempre foi, foi uma franquia muito boa, né? É o que eu digo e repito em todos os nossos podcasts, né? E sim, é, o Trigger, eu não sei se já teve alguma imagem dele, até agora eu não, não vi nada. Mas eu tô com expectativas. O trigger, o trigger deve ter aparecido no. Deve ser aquele que tava preso lá no. No finalzinho lá. Com o olho e tudo preto. E a gente teve uma coisa muito inesperada, né? Que. Eu acho que até me emocionou muito. Uh, é o Daigo reaparecendo, né? Pra, pra mostrar o, o Action Figure do Tiga, né? Mexendo, todo surpreso, emocionado. Foi muito bonita aquela cena, cara. Eu não imaginava que ele ia voltar pra... pra pelo menos nessa parte aí, é um reconhecimento do Tsuburaya também com o personagem, que foi importante. A Tsuburaya sempre acerta né, em trazer os atores, mesmo pra uma pequena divulgação. Eu gostaria que eles trouxessem o Mérbios de novo, porque pra mim o Herbius é meu um só que eu tenho certeza que nunca vão trazer o Magnus de novo, porque o estado do ator tá depolado. E eu duvido muito que eles vão querer trazer a imagem dele assim. É, ele tem que melhorar um pouquinho pra voltar. Dá uma, dá uma emagrecida de uns 40 quilos, né? É a triste realidade de você ficar velho. É, mas poxa, por exemplo, o Daigo, o ator que... O cara, ele tá com a, praticamente com a mesma cara de quando ele estreou a série. Não vou dizer que é ah, exatamente a mesma cara, porque ele tava bem mais jovem. Mas, assim, você não vê traços de, de envelhecimento tão gritantes quanto teve no Mébio. Vamos ver o que acontece mais pra frente. Eles têm uma grande comemoração para vir, né? Tem uma coisa boa para vir. Sim, definitivamente. Vamos esperar pra ver o que, é que mais é, vai dar. O t consegue recuperar muito essa, essa condição também. Eu acho que vai dar tudo certo. É Power Rangers Dino Fury. Vamos fechar aí com chave de ouro aí o nosso podcast rapidinho. Esse podcast super rápido. O não... que, que você tá achando? Na verdade, eu acho que eu tenho até que... Pessoal, deixa eu fazer um comentário. Eu, eu tenho... Acho que eu só tenho mais uns 10 minutinhos aqui. Uh, mas, enfim. Uh, tá. Uh, então, Power Rangers Dino Fury eu tô amando. Eu tô assim, parei... é a... Eu sinto, que é, tipo, eu sinto que é como se fosse a primeira vez que eu estou assistindo Power Rangers de novo, porque ele consegue renovar, ele consegue respirar, trazer uma comédia muito mais, digamos assim, refinada, como o próprio eh, roteirista falou. Não são aquelas comédias pastelão, óbvio que ele traz a comédia pastelão para tá, é um público um pouco mais infantil, mas ela ainda assim consegue trazer a comédia refinada para um público um pouco mais velho. As coreografias estão ótimas, o roteiro assim... O roteiro tá bem amarradinho com tudo que tá acontecendo, até mesmo eles se importarem em justificar a saia da Ranger Verde, é, que assim, nunca havia sido justificado. Pra mim isso foi uma justificativa, foi uma pegada muito bem importante. O jeito que eles estão sendo fluídos, na verdade isso tá vindo desde Beast Morphers pra mim, que é o fato de que você não consegue mais diferenciar 100%. Óbvio que existem os detalhes que você diferencia, né? Mas quando você passa da versão é, americana para a versão é, japonesa. Tanto que eu acho que Dino Fury, o primeiro episódio completo é só cenas originais. A segunda temporada, a, o segundo episódio, eu acho que tem um pouco mais. Todas as cenas na floresta, eu acho, de luta, são cenas originais. Então, assim, esse investimento na da Hasbro, em questão de, tipo, trazer cenas originais, em trazer um roteiro que justifique uma comédia mais... Refinada tá sendo um baita de um acerto. O único erro da, da, da, da Hasbro, na minha opinião, são as quis que pra mim são horríveis, horríveis. Eu acho que eu já disse isso num podcast anterior, mas são horríveis. Único erro, tirando isso pra tá mim, perfeito Pra mim são três erros da Hasbro. As quis, a transformação, que acho que poderiam ter mantido aquela do, do Rio Soldier, que, que encaixaria muito legal, já que são cavaleiros, e a música. Aquela música. Eu não... eu vou... As pessoas não gostaram da música, mas eu depois de ouvir, ouvir, ouvir, ouvir, eu comecei a criar um carinho pela música. Ana. Mas por questões, por... por duas questões. Isso é muito importante pra mim. Ah, o fato da música ser mais curta é, permite mais tempo do episódio, porque eles têm um período na grade e a, a abertura assim pegava uma parte da dessa grade, então assim, reduziu ok, é, não que pegasse muito, mas uma temporada, um nós que era de um minuto um minuto e meio, uma abertura que era de um minuto, um minuto e meio, ficar 30 segundos pra mim é muito importante esse um minuto a mais eu gosto de a gente ter um pouco mais de conteúdo, e o Google Power Rangers eu acho que tá um pouco sim mais manjado, mas é o que o próprio o que o próprio showrunner falou que faz parte do branding, né, o termo Google Power Rangers, então tem que ter em todas as aberturas eu... Então tá muito bem, Mas eu acho que tá. É, falta... Só as Kiss mesmo. O que eu posso comentar é o seguinte, é que faltou melodia. A gente tinha o Google Power Rangers, mas faltou melodia. Ele vem de uma pegada um pouco mais eletrônica, né? Que é justamente o que eles querem, o que eles querem um pouco trazer. É, Evolution Revolution. Pra dizer que é uma pegada mais inovadora, mais Tecnológica, mesmo que tem essa questão do, dos dinossauros. Pra trazer as crianças, que elas estão gostando dessa pegada mais tecnológica. Pelo menos é o que eu acho. Pela letra, por toda essa pegada, mas... A própria Morton Bridge já tem toda aquela lá, meio... De traços de energia, tipo circuito. Acho que eles querem trazer essa vibe. Pode ser, mas... Eu ainda acho que poderiam melhorar a música um pouquinho. Mas... Eu acho que é isso, né? Uh, todas as novidades que nós tivemos aí do... Do mundo Tokusatsu por enquanto, né? Toda essa por enquanto, Sim. isso, né? Das mais importantes, acho que é. E eu espero que cada vez mais venha, venha novidades. A gente trabalha com isso. E gente, não deixem de apoiar Tokusatsu, galera. Não deixem. Lembrando que a gente tem estreias aí para pela frente. A gente vai, vai olhar como vocês nossas estreias. Ainda tem muita coisa pra rolar. A gente tem muito aniversário pra acontecer. O Kamen Rider tá se mexendo. O Tramim tá se mexendo. O Super Sentai já se mexeu. O final de Kiramager foi muito lindo. Eu arrepiei. Eu quero ver o filme do Kiramager com o Soldier. Porque é um Sentai que veio na hora bem cer na hora certa aí. Ah, eu só quero que tenha alguma coisa sobre Garo. Eu, eu quero que tenha lance alguma coisa sobre Garo também. Mas... De resto, só novidade boa. Katsuya, para a gente finalizar aí, manda seu jabazinho. Hoje foi um podcast um pouco mais rápido. Acho que a questão do jabá mesmo é só o TikTok. Quem gosta de conteúdo de Tokusatsu e tudo mais, é só procurar. Katsuya Harada, K-A-P-S-U-Y-A. Harada, H-A-R-A-D-A. -A -A. Você vai encontrar, com toda certeza. Eu acho que eu sou o único Katsuya Harada no TikTok. E a ideia é trazer conteúdo diário, Envolvendo a cultura VIP, envolvendo o Tokusatsu. E pode ter certeza que vocês vão se divertir muito. A ideia é expandir, né, para outras plataformas como. Como. Como YouTube e Instagram, mas por enquanto a gente só tá no TikTok. É isso aí. Galera. Lembrando que o, Insta, que o meu perfil do Instagram já está vinculado com o TikTok, então, se você quiser me seguir... Pretende fazer canal futuramente? Acho que, sim, a ideia é fazer a expansão pra, do, do TikTok pro canal, porque um, qual, qual é a minha justificativa? O próprio algoritmo do TikTok permite que a gente possa... uma divulgação mais orgânica, sabe? Então, então é mais fácil eu crescer no TikTok e migrar as pessoas do TikTok pro YouTube Do que trazer as pessoas do YouTube pro TikTok Entendi, Pô, legal, cara, legal Galera, para quem quiser me encontrar, vamos lá Pô, A gente tem a página do Renshincast no, no Facebook A gente tem o Renshincast no Spotify e no próprio YouTube também, fez. Lembrando que eu também participo com o Jardel de domingo nas lives da Brasil Tem Sábados. Só que lá a gente fala do conteúdo que tá vindo oficial aí. É, vai sair, Já saiu o filme do Godzilla, então a gente só tá esperando lançar oficialmente pra gente assistir e falar para vocês se tá bom ou não. Como a gente vai anunciar aqui. E eu tenho também participação com o pessoal da Arcanjos Guild no nosso canal lá do YouTube, no DigitalCast. Agora com o KDMO, onde a gente fez um podcast aí de Digimon, sobre que Digimon vocês gostariam de ver aparecendo mais, seu favor, é, favorito, o que precisaria, e foi um, um podcast muito bom. E é isso, galera. É, muito obrigado aí para quem participou, dá seu likezinho, dá um seguir, compartilha com os amigos, dê sugestões pra gente, né? ou críticas né mas críticas construtivas tá E é isso Katsuya muito obrigado pelo pela sua participação uh, foi muito legal conversar e excelente semana a todos e se cuidem aí do Corona tá galera é isso aí por favor